Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês mais uma vez sobre a ByPix, um mega projeto. Então a ByPix basicamente criou uma plataforma all in one que contém praticamente todas as ferramentas de blockchain, como metaverso, DeFi, NFT, Gamify, PlayToEarn, SocialFi e muito mais, onde eles pretendem integrar todas essas ferramentas digitais utilizando a tecnologia Web 3.0. E tudo isso de forma segura, rápida e descentralizada. Então eles acabaram de lançar a Mission missionbypix.com, que eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. E basicamente é uma plataforma mais lucrativa para você ganhar moedas, tokens e NFTs no jogo, completando tarefas simples, agora já está online. Então basta você se registrar aí no Mission By pix, e você já pode ganhar até 300 dólares realizando tarefas fáceis. Então é muito simples mesmo e fácil. Existem três missões primárias com diferentes graus de dificuldade. Então tem as missões do capítulo, as missões diárias e as missões especiais. Então, basicamente, no capítulo 1, você tem que se tornar um pioneiro. Então, para isso, eles usam o um modelo social to earn. E isso é sobre o quanto as pessoas querem ir para este incrível sistema estelar e começar uma nova vida como pioneiros e subir as escadas da carreira. Então, o que esses pioneiros devem fazer? Eles precisam desempenhar suas tarefas diariamente e demonstrar sua dedicação e se classificar entre os 100 melhores. E o que você ganha, né? o que você recebe ficando entre os 100 melhores? Além dos emblemas EPI, que é uma moeda do jogo que vai ser convertida em EPIX, NFTs também... E Virtual Lands, né? Então, os terrenos digitais no ByPix Metaversus. Então, então, olha só quantos inúmeros benefícios e presentes especiais você tem. E quantos pioneiros que são necessários na Federação ByPix. Então, basicamente, a primeira nave espacial PIX, que não é o PIX do Brasil, do banco não, tá? É o PIX do ByPix. Ele tem capacidade aí para mil pessoas. Então, como resultado, vai ter apenas 200 pioneiros no PIX. E quando que os pioneiros vão pro ByPix? Então, se você for escolhido no final do primeiro capítulo, você será encaminhado já pro ByPix. Já o segundo capítulo, você tem que derrotar as criaturas não identificadas. Então, o segundo capítulo começa depois que você chega ao Bypix e é o jogo, então, Play to Earn. Então, você tem que lutar com criaturas e você faz do planeta de vida um lugar mais seguro até chegar o capítulo 3. Então, não perca os benefícios e privilégios por tempo limitado, tá? Então, você tem que correr porque vai ser limitado o tempo de entrada. Então, é a sua chance de se tornar um pioneiro Bypix. Reserve seu ingresso antes que seja tarde demais. Bom, já as missões diárias são tarefas simples para você ganhar pontos e ganhar dinheiro que você deve concluir em 24 horas, né? por isso que é diária, é no dia. E quando o novo dia começa, novas missões surgem, né? são reiniciadas as missões e basicamente você tem esse tempo novamente para estar tá entrando de 24 horas. Além disso, também tem as missões especiais, onde são atribuições sensíveis ao tempo que são importantes e gratificantes. Então você vai ter notificações que vão te notificar quando uma tarefa especial vai ser iniciada e você tem que ativar as notificações, né? presta atenção para ativar as notificações do navegador pra ficar de olho na página. eles ainda vão divulgar mais detalhes sobre como vai ser essas missões especiais, né? mas é só ficar de olho. Bom, galera, então é basicamente isso, né? E basicamente tem a contagem então regressiva do ICO, que em breve vai estar tá chegando. Então, no momento, a plataforma ICO está sendo atualizada para ser mais segura, e no mês de agosto, né, que já tá chegando, né, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas tá chegando, vai ser lançada a fase ICO. Então, a equipe deles tem acompanhado de perto os eventos do ecossistema de criptomoedas, né, tudo caindo, subindo. Então, eles sabem que os investidores estão com medo, estão perdendo dinheiro, flutuando os preços, né? Tem muitos bugs, né? Então, por isso que eles estão tomando esse tempo, né? para atualizar a plataforma SEO, para evitar que tenha mais confusão, mais pessoas perdendo dinheiro, né? Eles querem realmente valorização dos ativos deles e eles esperam uma grande participação, né? Nas vendas da SEO. E, cara, eles realmente querem revolucionar, né? Essa era dos jogos e Play to Earn, né? Eles acreditam que vão ser o melhor metaverso aqui. Então, cara, realmente eles estão muito empolgados, eles querem realmente revolucionar o Play to Earn, revolucionar metaverso, revolucionar é, terrenos. Virtuais e estão vindo forte para isso, tá? Isso é muito bom. Realmente precisava de uma empresa revolucionar isso e tirar as coisas ruins e vir um projeto bom. E eu espero que seja assim mesmo. Já o Marketplace NFT vai ser anunciado em breve ainda. E cara, o jogo que eu falei para vocês, ele se chama Gen Hunter, tá? E ele vai ser integrado ao metaverso. Então ele vai estar tá chegando em breve. E basicamente vocês viram um pouquinho dele aí visualmente durante esse vídeo de apresentação para vocês, ok? Então, galera, basicamente isso. Agora a gente tem que se preparar para pré-venda, se preparar para ICO. Bom, na pré-venda que é mais rápido, tá bom? É melhor do que ficar esperando depois o ICO e tudo mais. Então, cara, assim, é um projeto que quanto antes você entrar é melhor, né? Pelo menos a gente espera que seja assim, né? E só pra vocês terem noção, galera, a listagem da pré Sale vai ser 0.10 centavos de dólar, ou seja, apenas 10 centavinhos de dólar, dá uns 50 centavos aí de reais e basicamente a listagem final ali, o preço de lançamento, vai ser 5 dólares, tá ligado? Que dá uns 25 reais, ou seja, pra cada 50 centavos que você investe, vai ser lançado aí 25 reais, tá ligado? ligado? Ou em dólares aí, a cada 10 centavos de dólar, vai virar basicamente 5 dólares. Então é 98% mais barato que você pode comprar antes do lançamento. Então, cara, é bem alto aqui esse retorno que eles estão prometendo. Espero que realmente eles cumpram isso que eles estão prometendo, né? A gente sabe que tem um risco, mas é bastante elevado o retorno. Quanto mais risco, mais retorno. Quanto menos risco, menos retorno. Então a conta que dá é mais ou menos 49x, cara. Então 4.900% que você pode ganhar do seu investimento aí, se der tudo certo. Mas é isso, galera. Obviamente que o vídeo não é uma dica de investimento, né, um conteúdo informativo educativo, mas é um baita projeto realmente e eu espero que dê tudo certo nele porque, cara, a gente precisa de bons projetos aí de metaverso e play to earn, porque vieram muitos projetos ruins, o mercado de cripto caindo, então ninguém quer mais projeto ruim, a gente quer projeto bom e até por isso também que eu aconselho, cara, estuda bem o projeto, se você quer investir, né não invista em algo sem saber direito então entenda o projeto, revê esse vídeo se necessário, vai aí embaixo ver os links do projeto estuda bem antes de fazer qualquer decisão Beleza? Mas é isso aí, ó. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.